Recado importante. Tô passando no início desse vídeo para pedir a inscrição de vocês, que vocês deixam o like, então, para monetizar o canal esse mês. Então, deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. É, não tem, não tem essa, é exatamente. Ô, eu vi que o Chevy veio aqui falou de um HD, né? E aí, o que, que rolou com esse HD? <risos> é, mano, ele falou que da, da casa lá que, que deu boss, que deu bica no carro. Meu, ele tem esse HD até hoje, ele falou? você tem mesmo? que entender o porquê daquele HD. Eu não é, sei conta a sua explicou. versão, o Chefe contou a versão do HD. dele. Não, ele tá certo a maioria das coisas, mas não sei <risos> se ele contou da parte dele no HD que tá ali, tá ligado? Não e contou. E o motivo de tirar Fala o HD cachorro, foi eu, eu que tirei aquele HD. Bem dizer, eu e o Júnior, vamos começar de tudo. A gente tava lá na mansão, isso eu, ta, eu te segurei pra trocar ideia aqui sobre isso, mano. Porque eu certeza que tem alguns viu aqui que assistiu o Chevy e ah, tá ligado certeza. um pouco dessa história. O Chevy tava eu, Chevy, Vlad, sem nick lá na época, tava a maior galera morando na mansão Copa, né? Foi uma parada foda, foi maneiro. Nisso a gente tava tomando um golpe lá do indiano, pá, não sei o quê, eu comecei a ver que o cara queria, de qualquer maneira, meio que vender a casa ou ferrar nós, aonde a gente teria que gastar uns 50, 60 mil dólares, querendo ou não. Tipo, ah, você vai pagar esse carpete? De, de, você não, não. De, de, de qualquer maneira, o, o Igão, tipo, imagina você chega, ele chega numa reunião e você ia se ferrar de qualquer maneira. Ele deu três opções. Os moleques nem, tipo... O Vlad meio que ficou... Como assim? Rabicó não entendeu direito. Eu cheguei e falei... Ou a gente vai se fuder, ou a gente vai se fuder, ou a gente vai se fuder mais ainda. E a <risos> quarta opção era, tipo... Ah, compra Mata a casa. Ele. Não, ele queria vender a casa <risos> Ah, gente. ele queria se livrar. Quanto que ele queria, ele queria na agora? Tipo, 2 milhões de dólares ele queria Meu na casa. Meu Deus. Valia tudo isso? Mano, é muito grande. Muito grande. Parece é casa de filme, cara Muito grande, muito grande. Eu nunca vi um negócio daquele tamanho, assim, de youtubers, tá? Até, até na gringa. Eu acho, que, eu acho que eu não vi. Eu acho Mas, que o mais perto foi o Logan Paul, o Jake Paul que chegou. Caralho, 2 milhões de dólares. Hoje daria uma 6... Seis... É. Mas seis, é sete milhas, assim, vai. O que, que vocês não compraram? Pô? Mas casa de 7 milhão aqui no Brasil é daquele, daquele, daquele jeito? Cara, eu acho que aqui no Brasil chega a ser um pouquinho melhor, porque é moderna, pá, mas, mas o, o negócio lá é... Primeiro, o espaço era muito grande, você entende? Tipo, o terreno valia muito. O que tinha muito dentro da casa, o cara reformou, porque era velho, reformou, então era tudo novo. E ele queria ganhar o dinheiro de volta. E ele não consegue vender e não consegue alugar até hoje. porque e era bem localizado Calma, muito ali. grande, muito caro. Tipo, é coisas. muito caro e é um pouco longe de Orlando. É, é tipo, meia hora, sabe? Pro norte. Ah. Onde só tinha gringo. Você, em Orlando, parece que é o Brasil. Sim. Se alguém já foi pro Orlando, sabe? Você vê brasileiro, só fala português. Até o polícia fala português. Bom dia. <risos> é, tem um lugar lá que é tipo... Tem até Banco do Brasil. Caralho, os restaurantes tudo lá. Juro, juro. Parece que você tá no Brasil. Se você for para Orlando... Ah, eu não falo inglês suave, suave, você consegue se virar, porque todo mundo fala um pouquinho de português. Nas outlet o pessoal já vem falando com você, tipo, ah, você é brasileiro, já chama. É, cê, tipo, se você foi, e não manja inglês, irmão, relaxa, relaxa, você vai conseguir fazer suas coisas. E aí a gente morava lá, resumindo, chegou num dia que a gente tinha que ir embora, eu falei pros caras, a gente vai embora, eu vou pagar, a gente, eu entrei num acordo com o cara que a gente ia pagar, ele queria 30 mil dólares pra gente vazar, e eu falei, mano... Eu ofereci 14, como se fosse um aluguel. Eu te dou mais um aluguel, a gente vaza. Cada um com si, não vai ter problema nós. Nã, nã, nã, nã, nã. Resumiu nisso. Ele, ah, não, não sei o que, eu quero 30. Eu falei, irmão, nem você nem eu, vai 25. Aí, ah, não sei o que não sei o que eu falei, é 20. Aí ele, ah, não, não, não, não. Aí, mano, eu falei, é 20 ou 25, tu, tu se decide que eu vou embora, eu não quero mais ficar aqui. E o que, que ele tava alegando mais. esse 30? Ele... É por quê? Ele tava alegando que o carpete inteiro tava cheio de xixi de cachorro. A casa tava com cheiro de cachorro, ele ia ter que trocar os cortinas é todas, cortina toda, ele ele queria pintar a casa. Ele Mas tava tão zoneado assim. Não tava, não tava. Ele, ele tava ele, colocando no de vocês. Tava, então, tipo, ele bem dizer que foder nós, ele de qualquer forma. Ele achou que era famosão, ricão. Mas mas antes dele tentar foder, eu preparei meu cachorro do Rabicó para ser aquele cachorro de special needs, emocional, cachorro emocional. Como assim? Eu fui, fiz a carteirinha de cachorro emocional. Que pode entrar em avião, pode fazer tudo, loja. Ele tem uma carteirinha do governo dos Estados Unidos que ele é um cachorro emocional, que eu dependo dele minha, pro meu emocional. Tipo, é um, é, um, é um emotional support dog, que chama lá na gringa. Então o cara meio que, se fosse para justiça, a gente tinha as duas carteiradas do cachorro, dos dois cachorros que não tava no contrato. <risos> eu preparei isso antes. Aí ele jogou uma câmera dentro da casa com a gente lá. Se você saber. Sem a gente, sem o nosso conselho. Isso aí tipo, é crime, Não, mano. mas como assim? Ele jogou uma câmera lá dentro, só instalou e foda-se. Mas você estava lá da... na hora que chegou a equipe pra instalar? Sim, e, e eu fui primeiro a falar, mano, você tá louco? Não sei o quê. Já andei pelado, já desci a escada pelado, peladão, mano. Agora esse indiano vai me ver pelado lá em Londres, que ele morava em Londres. Desci peladão, falei, beleza. Se der merda, eu posso alegar que ele tem um nude meu ali e ainda gravou dentro de casa, que é um crime. No, Mano, no dia é da, da mesa, eu, ele jogou o lado dele, aí eu vim com essas coisas todas. Du, du, du, du, du. Resumiu. A gente pagou, ele tirou o contrato, não sei o quê, não ia ter multa, não ia ter nada, ficou no 0 a 0 só pagando um pouquinho a mais. E no dia de ir embora, lá vem o Chev. <risos> Eu vou embora, foda-se o indiano, não sei o quê, não, não, não, meteu o louco, meteu o louco, Já é doido, cara. né? No, de manhã já vai o Esquipinho sair de casa. Esquipinho <risos> vai e me bate o carro na Mercedes do indiano. Meu Deus, mano, meu Deus. E mano. não contou nada. Mas bateu forte. Bateu de arranhar. De, da, se o cara parar de olhar ele do jeito que ele era chato, <risos> Mas ele por quê? viu depois. Por que, que ele bateu? Que merda que ele fez, mano. Ah, mano, ah, foi barbeiro. Ele veio de, de resinha a resinha. Tá ligado? Bem que sabe aquele que passa, passa, bate um pouquinho, fica torto e, e amassa, fica Você viu na hora? Uns riscos. Não vi, que eu, ta, eu Eu só soube depois. Você não entende? Meu Deus. Mas o esquipinho tinha feito isso. O Chevy, um dia antes, tinha ido com o Mustang que ele tava. Pelo lado da casa, parado na, no, no quarto dele e começou a fazer zerinho na grama. Então a grama tava toda rabiscada de pneu. <risos> pra quê que ele Tipo, fez vou isso? embora da casa, foda-se, <risos> Tô pagando 30 mil dólares pra ele que compre grama, pinta, faz, cria coisa nova. Isso foi a mentalidade, né? Aí depois pega o Chevy, os cachorros tudo começam a entrar na piscina. <risos> Chefe, chefe, aí, aí eu lembro que, tipo, eu fechei tudo, Rabicoff, todo mundo fechando tudo. Aí daí, do Isso, nada... vocês já estavam indo embora? Tava começando a ir embora já. Já estava todo mundo, tudo fechadinho para ir embora. Né? E os cachorros molhados... Entraram na casa. ah Deixa, vai, vai, tio, vai, vai, corre por aí. Aí o tio subia no, no sofá caro de não sei quantos milhões de dólar lá, de 100 mil dólares sofá branquinho. Tio, Alexa, meu cachorro também, subindo. E eu, meu Deus. Nossa, você tem o cachorro São Alexa? Quantos? Eram quantos cachorros? Alexa, Alexa só. Ah, tá. O que chama o seu cachorro? cachorro? Três, três. Três dogs, mano. Três dogs. Eu lembro e que, que, que imagina... o senhor era gigante. Infelizmente morreu, mas... O Chefe falou. É... <risos> Foi uma parada tipo, os cachorros pra tocar tu... Daqui a pouco vem o Chefe saindo do quarto dele com uma coisa que ele não tinha guardado. Ele pega o k 47, mira no corredor da mansão pra onde tá todo esse sofá... E tava tudo aberto lá já, os bagulhos, ele começa a dar tiro, que nem o Rambo. Vem de ano, filha da puta. Da, da, da. Mas a AK de verdade? AK de airsoft, Ah, né? tá, tá, tá ligado? Caralho. Que susto, meu. Chev, volta aqui, mano. Sério. É muito maluco. E era airsoft, malado, era airsoft, muito airsoft, airsoft, airsoft. Não, É que você falou: se assim, pega uma AK-47, eu falei, nossa. Mas era Airsoft, calma. Não, mas calma não, você tá nos Estados Unidos, calma. isso é possível. É, é, tá. Então. Ele não ia meter esse louco também, né? Pô, Chev é louco, mas não tanto. Ele deu um tiro do caramba. Ele aí... não falou isso, esse filho da puta, ele não falou nada disso aqui. <risos> ele deu um tiro do caramba, e aí eu não sei o quê, mano, aconteceu outras coisas que... Não, não tô me relembrando, eu só sei que o, o Júnior que trabalhava comigo, eu falei, Júnior, vai no HD e some com tudo que aconteceu <risos> nos últimos três meses, foda-se. Joga no lixo, taca fogo, some, o indiano, até ele achar esse HD... Nós já tá todo mundo lá pro Brasil. E aí, filho, já assinou contrato, foda-se, tá ligado? Vamos Cada embora. um que se vire. Júnior foi, tirou, pra quem queria dar o HD, pro Chebby. <risos> Bum! Aí o Chebby ficou com o HD, era pra, era pra ter destruído. Não era, esse HD não pode existir, você entende? Tipo, <risos> se o cara quiser foder nós vendo esse HD, se ele acompanha até hoje, alguma coisa nossa... E tem essa HD de prova, do jeito que o cara era tão cuzão, capaz ele abrir um processo com o que ele vê de React, o que for do YouTube. Viu? Ah, pode lá. ir. Pra... Foi na minha casa isso aí, entendeu? E, e, tipo, eu lembro que a gente tentou eliminar esse agredito de qualquer jeito. Como que o Chefe pegou o HD, trouxe até o Brasil e não perdeu até hoje? Tá é com ele? Tá com ele até hoje, irmão. Por que, que vocês não fazem uma reunião, <risos> Pega uns goró e fala assim, mano, vamos ver. Joga dentro de um balde. Não, é, <risos> faz a última, antes, antes joga, joga, tipo, num site lá aleatório, tá ligado? Não, não, não. não <risos> pega Deus. assim, ó. Vocês assiste, assistem. Dá risada e queima. É. Pobre tinha que ser, mano. <risos> Pega uma lareira, joga. Mas lá eu dentro. lembro, eu lembro que passou tipo uma semana, quando chegou no ponto do indiano pra saber o que tava o rolando dentro da casa quando a gente saiu, ele mandou uma mensagem pro Vlad. E pra mim também. Cadê meu HD das câmeras? Que não tá aqui, que custou não sei quantos mil dólares. Desde que vocês chegaram aqui, tem todas as filmagens pra saber tudo que aconteceu. Né? Aí eu falei, então, tinha eu pelado, então eu tirei. Minha imagem, tava pelado, tem uma imagem azelar o que eu faço aqui dentro de casa, se eu faço alguma coisa que vai me comprometer com o meu trabalho, que é o trabalho de imagem... Na internet, se eu fiz alguma merda e você quiser soltar, e aí? Uhum. Tá tudo aí, eu peguei, foda-se. Você também botou uma câmera dentro que não era pra gravar, e aí ficou... Então tipo, elas por elas. Ficou Mano, elas por eu só elas. ia colocar uma camiseta tampando aquela câmera lá e foda-se. Não, mas eu fiz questão de passar pelado porque o cara <risos> já tá... Pra poder usar isso contra. Claro, né? senão a gente não teria nem saído da casa até hoje, ia estar tá lá preso, ia estar tá preso até agora. Tipo, ia ter ficado um ano preso no contrato. Mas ele aí quando ele chega pra, e vê a casa do jeito que tá ele Mano, chega a falar com vocês? No, tipo, o negócio era, toda vez que o indiano ia parecia que você... Sabe quando, tipo, quando a mãe vai no seu AP depois que você saiu de casa você ou vai te visitar, tudo. ou vai entrar no seu carro você, tipo, tem o um dia que você tem que arrumar seu quarto foi assim. O indiano falava tô chegando, Mano, a casa parecia um brilho Todo mundo ficava até de manhã arrumando e ele vinha só, só que olhando. Mas tudo isso aconteceu porque o Chefe tirou o Buda do meio da sala, né, gente? Pô, tinha Como um Buda, você? Tinha um Buda, o cara tinha um Buda lá. A gente ficava fazendo carinho na barriga do Buda. Eu falo que dá dinheiro, dá sorte. Chefe foi me pegar aquele Buda e jogou no quarto dele. Não sei o quê, vai pro meu quarto. A gente falou, não mexe no Buda do, do indiano, o Buda vai ficar... Caramba, que cara ficar... chato também, mano, ele, porra, ele não entende que é outros moradores lá, ele não, queria ficar ele deixou o Buda, deixou o Buda, aí ele meio que tipo falou, ó... Buda é sagrado, não mexe, pá, tá aqui pra dar sorte. Não, não, não. Aí a gente meio que virou um meme entre nós. Tipo, quem mexer no Buda vai se ferrar. Cuidado, respeito o Buda. Tipo, o Buda era aquele bagulho na meio da casa que, tipo, tirou o o gordo da casa. Aí o Chefe pegou o Buda, jogou dentro do quarto dele e falou, eu quero ver esse indiano vir buscar o Buda dele. não sei o que. Aí foi por onde foi, tudo por água abaixo. O <risos> Chefe também ficava provocando. Do, da forma que ele contou, ele não contou essas versões dele aí. Não, mas tipo o cara fazia merda pra gente ser assim. Imagina todo mundo revoltado. A gente não conseguia produzir de tão estressado. A gente produzia, era um conteúdo... Você via que a gente tava se divertindo naquele momento, mas você podia parar em qualquer live de pessoa que tava na Mansão Copa na época, que tava todo mundo triste. Porque tava tendo todo esse problema. Imagina vocês aqui no pode par, com problema do prédio, não sei o quê. O cara sugava sua energia. O cara, o cara chato que tá nós aqui falando alto. Você entende? Uhum. Tipo, Boa, é um lá atrás fica uma parada meio... Sabe... Uma, uma angústia meio, sabe, chata de trabalhar, eu gosto, eu gosto de gravar vídeo, mano quando eu tô, bem, porra, você foi inspiração de vlog, assistia todos de quebrar de rolê, de tudo já tromei, eu nem era famoso, tromei com você com o Muka, com o Dani, no evento que foi de LOL, na época de BGS, Sim, muitos mano, anos muitos atrás, anos. eu saindo, vocês ainda tinha Bruno Vlogs também no meio mó galera, então tipo, bem dizer tem que ter um alto astral, Lógico. sabe? Você que gravou o vlog, pra que você sabe que você tem que estar tá bem com você mesmo. Tem. Senão você não consegue transmitir. Porra, imagina o podpá, diferencial aqui que eu vejo, tá? De outros podcasts, não, não é farpando nem nada, mas eu vejo que é uma resenha. Nós tá aqui trocando ideia, é uma resenha, tá? Todo mundo bem, fala o que quer, fala o que também, o que não quiser não fala, tá ligado? Isso e, e, e, e eu acho que o chat em si gosta dessa parada resenha, porra, tá aqui bebendo, tá curtindo, tá? De boa, tá ligado? E é a mesma coisa com o vlog, é a mesma parada do podcast. Por isso, você dá muito bem com o podcast e o vlog. Sim. Você tem que estar tá muito bem de cabeça, você tem que... E você conseguindo se expressar, vira uma parada que a galera se conecta com você. Às vezes o fã chega em você, meses depois que aconteceu uma coisa e te conta uma parada do vídeo, você fala, cara, nem lembrava dessa porra. Mas, pô, moleque, foi uma parada, tipo... É. Absurda, e você transmitiu aquilo de um jeito que se conectou, tá ligado? E é por isso que às vezes eu vejo que você fica um tempo sem postar vídeo, e eu também ficava... Um, eu fico várias... Tipo, é, é temporadas. É. Porque quem grava dele vlog, mano, pô, eu vou gravar minha vida, mano. E aí, rapaziada, às vezes você não tá bem, mano, para você gravar. Eu não gravar. consigo ser falso, Mítico. Então... Eu não consigo, mano. Quando eu tenho alguma parada na goela, sabe aquela parada tipo, se eu não desabafar com algum amigo, e o tiver em live, <risos> ou tiver gravando, mano... É aquilo, naquele momento, eu falo mesmo que eu sinto. Posso estar tá errado pedir desculpa depois? Posso. Gente, é humano. Mas eu solto a minha opinião, o que eu achar, tá ligado? Ah, mano, é que você fica muito tempo em live também, né, mano?